Novembro é um mês muito especial para mim, porque duas das franquias que eu mais gosto foram lançadas nesse mês. Claro que eu estou falando aqui sobre Splinter Cell e sobre Ghost Recon. Esses dias aí eu postei um vídeo falando sobre o vigésimo aniversário da franquia Splinter Cell. E agora chegou a hora de falar um pouco também sobre o 21 aniversário de Ghost Recon. Vamos falar um pouco aqui sobre a franquia e sobre o futuro de Ghost Recon, né? o futuro dos Ghosts. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu vou falar aqui mais uma vez sobre Ghost Recon, porque no último dia 13 de novembro, essa franquia completou aí seus 21 anos, como eu já disse. Eu sei que muita gente hoje gosta do Ghost Recon porque chegou na franquia através do Ghost Recon Wildlands pelo Ghost Recon Breakpoint ou pelo Ghost Recon Future Soldier. Só que essa franquia, ela já conta com 11 jogos, beleza? É uma história bem longa aí, na verdade até mais de 11 se a gente levar em consideração os mobile, as versões alternativas, uh, os kataníkeis, tem eles também, né? E outros aí que foram sendo lançados ao longo dos anos com o nome de Ghost Recon. Acreditem, essa franquia já foi bem explorada. Aliás, eu acho que todas as franquias aí do Tom Clancy já foram muito exploradas, né? E continuam sendo, na verdade. Mas os principais jogos são esses 11 mesmo. Eu já falei muito sobre eles aqui, Inclusive para quem não conhece os títulos mais antigos não teve oportunidade de jogar, até porque o acesso a eles é um pouco dificultado mesmo, só que quem tem PC basicamente é que consegue jogar, um ou outro ainda dá para jogar via retrocompatibilidade no Xbox, mas a maior parte deles só para PC mesmo. Então se você é uma dessas pessoas que não teve a oportunidade de conhecer os jogos antigos, eu tenho uma série aqui no canal falando sobre vários deles, ainda não consegui falar sobre todos eles, porque enfim, sempre entra um conteúdo ou outro na frente e tal, mas na medida do possível estou falando sobre todos eles, já fiz alguns, acho que uns quatro. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no card acima para vocês conferirem depois desse vídeo aqui. É sempre importante ficar por dentro de tudo que já aconteceu na franquia para poder se inteirar sobre a história né, como um todo. Já aproveita também para se inscrever aqui no canal caso você seja um guerreiro novo por aqui, porque essa aqui é a maior comunidade brasileira de Ghost Recon e esse canal aqui é focado em jogos desse estilo. Então se inscreve aí para não perder absolutamente nada, beleza? Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. É. Então, senhores, se você é um fã de Ghost Recon, assim como eu, você já deve estar tá aí ansioso por novidades sobre o novo jogo da franquia. E, muito provavelmente, já existe sim um novo jogo sendo desenvolvido. Nos próximos dias aí, eu devo estar tá soltando um vídeo falando melhor sobre isso, com informações novas e tudo mais, beleza? Então, fique esperto aí. A gente ainda não tem nada oficial, mas já tem sim vários indícios aí, o que me leva a ter quase que uma certeza de que logo logo vai ser anunciado um novo jogo aí. Eu vejo muita gente perguntando por aqui se a franquia morreu, né, porque o Frontline foi cancelado e tal. Mas como eu já disse várias vezes, em vários vídeos aqui... Fiquem tranquilos, beleza? Fiquem tranquilos, a franquia não morreu. É normal que exista esse intervalo entre os jogos... Provavelmente o um motivo de toda essa ansiedade da comunidade aí, seja porque o Ghost Recon Wildlands saiu em 2017 e logo na sequência, né, em 2019, foi lançado Ghost Recon Breakpoint. Talvez na mente das pessoas, imagino que elas pensaram que o próximo jogo seria lançado logo na sequência, ou seja, em 2021 mais uma vez aí com esse período de dois anos de diferença mas a gente sabe que não é bem assim né não é assim que as coisas funcionam os jogos eles precisam de tempo para serem desenvolvidos inclusive esse foi um dos grandes problemas de Ghost Recon Breakpoint a Ubisoft observou ali o sucesso de Ghost Recon Wildlands e tentou meter uma sequência ali com Breakpoint mas a gente sabe que isso não deu muito certo definitivamente não deu ficou muito claro que aquele jogo ele precisava precisava de mais tempo de desenvolvimento para poder entregar uma experiência minimamente razoável. Nesse vídeo aqui eu expliquei exatamente essa relação entre datas de lançamento, então dá uma olhada nele também para poder entender melhor isso. Foi um vídeo que ficou muito bom, então eu recomendo, assiste lá depois que terminar esse aqui. A verdade é que a franquia Ghost Recon ela sofreu um golpe muito duro com o lançamento de Ghost Recon Breakpoint. O Breakpoint ele foi um jogo que a Ubisoft investiu pesado porque ela tinha quase certeza que ia dar muito, mas muito certo. Os caras analisaram ali o sucesso de Ghost Recon Wildlands e o sucesso de The Division 2, que tinha saído há pouco tempo. E aí eles pensaram em fazer um jogo híbrido, né? Um jogo que tivesse mecânicas de ambos os jogos e que na mente deles ia unir as fanbases. Só que a gente sabe o que foi que aconteceu a fanbase de Ghost Recon odiou as mecânicas de RPG e o jogo acabou vendendo muito, mas muito abaixo do esperado pela Ubisoft. Então é natural que agora eles prefiram dar mais tempo ao desenvolvimento para o próximo jogo. É natural que eles observem também melhor né, os pedidos da comunidade para poder acertar no próximo lançamento. Até porque a Ubisoft já perdeu bastante grana nos últimos anos com lançamentos de jogos que ninguém pediu, basicamente, inclusive o próprio Ghost Recon Frontline acabou sendo cancelado exatamente por se encaixar nesse perfil, mais um jogo genérico que ninguém tinha pedido e que foi fuzilado pela comunidade, ninguém queria esse jogo e aí ele acabou sendo cancelado mesmo, não tinha como esse jogo ter vida depois de tanto hate que ele recebeu. E aí eu entendo a ansiedade dos guerreiros aí e tal, mas tenham calma porque na maior parte das vezes, quão maior o tempo de produção, maior a qualidade da produção. Lógico que isso não é exato, não quer dizer que 100% das vezes um jogo que tiver uma produção longa ele vai ser um jogo de extrema qualidade, mas na maior parte dos casos sim. É importante observar também que a Ubisoft ela tem revisto os métodos deles, né? principalmente em relação ao desenvolvimento dos games. Vários games foram adiados para poder dar mais tempo para a equipe de desenvolvimento trabalhar e entregar para a gente os jogos da forma que nós esperamos que eles sejam entregues. E aí, enquanto isso, eu convido todos vocês a serem mais participativos. Isso é importante. Apareçam mais vezes nas redes da Ubisoft, nos posts relacionados a Ghost Recon. Deem suas opiniões, deem suas sugestões, reclamem. Enfim, interajam. É muito importante interagir. A Ubisoft precisa entender que essa comunidade de Ghost Recon é organizada e tá disposta a brigar pelos seus interesses, né? Então, façam isso também, ok? Comentem aí embaixo o que, é que vocês esperam desse novo Ghost Recon e quando vocês acham que ele vai sair de fato, né? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.